medo do avião cair ou é outra coisa? Opa! Tudo cada vez melhor? Rogério Peixoto aqui do site prazenvoar.com.br. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender qual o seu medo, o que é que você teme de verdade. Mas antes já compartilha, já dá o seu like aí, porque isso me ajuda a te ajudar cada vez mais. Então clica aí no joinha, combinado? Vamos lá, vamos entender o seguinte. Muitas pessoas assumem que o medo de voar está ligado ao medo do avião cair. Mas será que é isso mesmo que você teme? Será que é assim mesmo para todo mundo? Na verdade, a minha experiência ajudando pessoas a perder o medo de voar mostra que a maioria delas não está preocupada com uma queda do avião. Essas pessoas estão muito mais preocupadas, por exemplo, se elas vão ter um ataque de pânico, se elas vão experimentar um ataque claustrofóbico no avião, se elas vão perder o controle de si mesmas de alguma forma lá dentro, se a tripulação está pronta para ajudar nesses casos. E olha só que interessante, muitas dessas pessoas também se preocupam com situações em elevadores, Situações onde elas se sentem presas, é, bancos traseiros de carro, portas giratórias, tudo isso faz com que elas se sintam mal de alguma maneira. E para aquelas pessoas que realmente temem um acidente de avião com quedas, apenas uma pequena porcentagem delas realmente teme a própria morte. Muitas pessoas ficam mais obcecadas com pensamentos e imagens Onde elas ficam imaginando o terror da morte iminente do que qualquer outra coisa. Elas ficam ensaiando repetidamente em suas mentes como seriam os últimos minutos antes da morte. Uma coisa realmente muito bizarra, né? Porém, é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Agora você, você experimenta algumas dessas imagens mentais? Essas vozes ficam aí ecoando na sua cabeça? Vai ser útil para você deixar claro o que é que você teme exatamente que aconteça quando você está voando, ou simplesmente quando você pensa em voar. Porque isso vai moldar o trabalho que você tem que fazer para se livrar dessas sensações. E talvez, só talvez, você precise de ajuda para encarar isso. E isso é uma das coisas que eu trabalho no programa Prazer em Voar, é exatamente esse elemento o enfrentamento, porque sem saber especificamente o que te faz sentir medo, você pode ficar dando voltas sem fim e tratando o que está nas folhas ou nos galhos de uma árvore, sem ir no fundo, nas raízes. É importante saber como encarar e como entender melhor esse medo de voar, para você conseguir mudar a sua percepção. Que tal se preparar para perder o medo de voar em minutos? Agora pensa bem, se você pudesse sentir prazer em voar ainda hoje, o que é que aconteceria de incrível na sua vida? Deixa essa resposta aí nos comentários, ok? Deixa aí. É, me diz também como é que você experimenta esse medo. Eu vou gostar de conversar um pouquinho com você sobre isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Experimente, viva, compartilhe o prazer em voar.